Uma, uma informação que é credível, de facto, é, que diz que sobre o decreto presidencial 33 barra 23 de 6 de fevereiro, o Presidente da República, João Lourenço, atribuiu, é, eu acho que 45 carros, é ok, para o Conselho Económico Social. É, quero dizer ao pessoal, isso não me admira, é nada, nem um bocado, não fico admirado. Nem um bocado, mas epá, é uma grande pena, meu. Com professores com baixo salário, os médicos com baixo salário, os enfermeiros com baixo salário, uma polícia que ganha muito mal. O que é que vai acontecer de facto que será positivo em prol do bem, do bem coletivo? Não vai acontecer nada, família. Eu chamei-vos a atenção ainda há uns anos atrás, se o presidente não conseguir fazer reformas estruturais e estruturantes no primeiro mandato, principalmente no campo econômico e no campo da justiça, ele no segundo mandato não poderia fazer nada, infelizmente. Mas olha Angola, nossa terra, nossa pátria, nosso país, como uma nação extremamente falhada, não há futuro... Esse Conselho Econômico Social não serve para nada quando as políticas do Executivo não atingem o prato de comida do cidadão, mano. É só um bando de fantoches de fato e gravata que vão perder tempo no Palácio da Presidência da República, sentarem com um Presidente que não ouve, Presidente não ouve, mano. Não tem propostas, não tem políticas, nada em Angola vai mudar. O segundo mandato do João Lourenço vai infernizar a vida dos angolanos. Gastar 9 milhões de dólares que é para entregar o Conselho Econômico, o Econômico Social Epa, mano, isso é para mano, isso, é, isso é grave. E o que, me, o que me admira é que os intelectuais estão todos calados, mano. Aqueles que batem no peito que são intelectuais, os que estudaram as universidades. Onde é que estão os alunos, estudantes universitários? Vocês estão Aonde? O que a gente sabe de história, nas outras grandes paragens do mundo, as universidades tiveram um papel preponderante no processo de transmutação social, da alternância política. João Lourenço é um presidente ilegítimo. Está no poder porque meteu tropas na rua. Está no poder porque tinha a polícia extremamente armada na rua, que é para reprimir e matar quem ousava. Entende? Criticar os resultados eleitorais, manos, não há futuro em Angola. Com João Lourenço no poder, não temos futuro. Com o MPLA, não há futuro dia menos dia. 2025 vamos fazer meio século de governação. Isso não anda, não anda tão aonde os intelectuais estudantes universitários nas outras paragens reivindicam. Quando o gangsta fala, ah, ele é uma tumba, um matum, bem atrasado. Ok. Posso ser isso que você acha, mas eu não sou. É a tua visão sobre mim. Mas não vou me calar e vou continuar a falar. Independentemente de tudo. Podem me pisar na cara, me darem purente, me jogarem na cadeia. A única coisa que podem me fazer é me matar. Mas deixar de falar sobre Angola, eu não vou deixar de falar. O país não tem futuro, não temos. Um conselho econômico social, cujas suas políticas e medidas, os planos, tudo que executam... Não melhora a nossa vida, não muda nada na vida do cidadão comum. Nove milhões de, de dólares gasto para entregar a vagabundos que vão sentar no palácio. Isso é grave, isso é um disparate. Isso é um disparate para a nossa consciência coletiva. É um disparate para o povo angolano, nós temos que acordar, manos. Nós temos que acordar, isso é um dever moral de todo angolano. Levantar para combater o MPLA, para bater da frente com João Lourenço. João Lourenço é um presidente ilegítimo, ninguém lhe votou, assambarcou o poder tanto mais que ele está a perder credibilidade internacional. Gasta tanto dinheiro para fazer lobbying, esquece para ir falar com Joe Biden, lidera um corte, foi para o Brasil e lhe humilharam, mano. Epa, isso é extremamente grave. Quando o presidente não é legítimo, o país acaba por ser uma zona de roubo e pilhagem das potências, é o que está acontecendo. Uma diplomacia sem credibilidade. O presidente está a correr à toa em todo o sítio. entender? O país não tem futuro. Dessa maneira, mano, João Lourenço gasta 9 milhões de dólares que é para acomodar lacaios incompetentes que fazem parte do Conselho Econômico Social. Um Conselho que não realiza a vida dos angolanos, mano. No perspectiva futuro. Luther King está neutro estão preso. E está a gastar 9 milhões. Que é dar conforto a bandidos. Por isso é que aquele cota. Essas cotas Carlos Cunha. Aquele cota que, que jornalista quem é. Ai, esquece o nome. Todo mundo quando vem para a televisão. Só vem bajular, mano. Família. Não podemos ter medo. Vamos continuar.